O que foi que Jesus disse a respeito de mendigos e pedintes? Algo que sempre me chamou muito a atenção nas narrativas dos evangelhos é que os pobres costumavam se dar muito bem, enquanto que os ricos se davam mal. E como exemplo, a gente tem a parábola do rico e do Lázaro. Enquanto que o rico, que a gente nem sabia o nome, costumava se banquetear derrubando comida no chão, Lázaro, que era um mendigo, comia das migalhas que caíam. E nessa parábola conta que os dois morreram. Enquanto que Lázaro foi para o paraíso, o rico foi para um lugar de tormento. E existe também a história do jovem rico, que queria seguir Jesus, mas foi desafiado a largar tudo que tinha, a vender todos os seus bens e dar para os pobres. E nessa história ficou narrado que o jovem voltou triste para casa, porque não teve coragem de deixar tudo aquilo que tinha para seguir Jesus. E nesse mesmo contexto, Jesus disse que todo aquele que tivesse deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos pela causa de Jesus, então este receberia cem vezes mais. Uma outra palavra de Jesus muito semelhante a essa é aquela que abre o sermão do monte, em que ele diz que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. E refletindo sobre essa palavra, eu fiquei pensando quantas vezes a gente não se sentiu envergonhado ou humilhado por estar numa condição de pedir as coisas uns para os outros. Só que precisamos mudar de mentalidade para que tenhamos a visão que Deus tem sobre nós. Enquanto que para o mundo somos pobres coitados, Jesus nos chama de bem-aventurados, se somos pobres, se somos pedintes, se vivemos como mendigos. E se Deus me vê como bem-aventurado, eu deveria deixar todo esse peso e tristeza de lado para poder me alegrar da maneira com que Ele me vê. E sempre aparece alguém dizendo que Jesus quer que aprendamos a pescar e não que sejamos pedintes. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque por exemplo, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para largar as redes, largar a profissão de pescadores que eles tinham para poder seguir Jesus e se tornarem pescadores de homens. Uma outra coisa que Jesus nos ensinou é peçam e receberão, busquem e encontrarão. E com isso, o que você acha que Jesus nos ensinou a fazer? A sermos pedintes. Outra coisa que a gente pode aprender com Jesus é como ele nos ensinou a orar. Por exemplo, naquela oração chamada de Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. E pensa comigo, se eu vivo trabalhando para conquistar o meu pão de cada dia, que sentido faria eu depender de Deus pedindo para que Ele me desse o pão de cada dia? E eu tenho pensado muito sobre isso. Se o sustento físico é a parte que Deus deveria cumprir, então qual deveria ser a minha parte? Aí eu não saberia dizer qual que é a sua parte, irmão, mas eu vou contar um pouco a respeito da minha. Primeira coisa, eu sei que eu preciso continuar compartilhando as palavras de Jesus seja presencialmente, ou por intermédio de vídeo no YouTube ou por qualquer outro tipo de estratégia a segunda coisa que eu preciso continuar a fazer é a articulação da rede dispensada dos apríscos para ajudar os produtores de conteúdo a continuar produzindo, multiplicando a palavra e inclusive outros conteúdos educacionais em qualquer tipo de formato. E eu estou compartilhando isso com você porque por muito tempo eu acreditei que eu precisaria ter um trabalho secular para conseguir juntar dinheiro e então cumprir com as coisas que Deus quer que eu faça. Até porque se eu estivesse trabalhando para me sustentar eu também ia ter o que dividir com o próximo, enfim, não ia ter tantas preocupações para poder me dedicar a Deus e é por isso, inclusive, que eu trabalhei muito tempo como professor, porque eu conseguia ajustar a minha grade horária para não precisar me consumir demais pelo trabalho. E eu também pensava comigo mesmo. No futuro, quando eu já tiver melhores condições financeiras, então eu vou conseguir me dedicar mais para Deus. Mas eu vou falar na real com você, meu irmão. Na verdade, é tudo mentira, porque isso nunca acontece. Mesmo trabalhando com horário reduzido, eu, por exemplo, trazia trabalho para casa, tinha que preparar as aulas, escrever o material, ia me planejar para a semana seguinte. E aí também tinham as correrias de final do semestre, em que depois a gente tinha que tirar um tempo de lazer para poder descansar. E isso também custa dinheiro. Tem gente que para não enlouquecer de vez acaba indo viajar ou então fazendo terapia. E no final das contas acaba sobrando muito pouco tempo para a gente se dedicar para as coisas que Deus nos disse para fazer. E como maior exemplo para a gente, a gente tem o caso de Jesus, que nunca precisou ficar se dedicando a um trabalho secular, nunca se preocupou com as coisas dessa vida. Um outro caso mais atual é o do Eduardo Marinho. Que foi um cara projetado pela família dele para seguir uma carreira militar ou carreira de advogado, mas que acabou largando tudo para se tornar um mendigo. E ele conta em diversos vídeos que ele encontrou a felicidade nessa decisão, porque ele passou a se relacionar com as pessoas de uma maneira muito mais sincera. E nesse sentido a gente poderia dizer que ele de fato se tornou um bem-aventurado, se encontrou como um bem-aventurado. Lembrando que no Novo Testamento, a palavra designada para pobre também serviria como um sinônimo para mendigo ou pedinte. E uma das coisas que me motivou a gravar essa palavra de hoje é que eu estava analisando uma proposta de emprego para me candidatar, mas eu acabei dando prioridade para gravar essa palavra de hoje para você. E se de fato o sustento é a parte que de fato Deus deveria fazer por nós, então que busquemos saber qual que é a nossa parte para o reino dEle. E caso você tenha um desejo de ser um colaborador desse canal, eu deixei na descrição desse vídeo a página de doações da Rede Dispensados dos Apriscos. E se você tem interesse em entender melhor o que Jesus disse a respeito de sustentabilidade financeira, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!